Desde o início das manifestações de Nossa Senhora, a partir de tudo aquilo que ela veio se assim iluminando, orientando, foi despertando em nós também um grande amor pela igreja, especialmente por este lugar que se transformou no lugar de oração e também conversão, como Nossa Senhora pede. E o zelo né, que ela também colocou em nossos corações para que este lugar continue sendo um lugar simples, um lugar onde as pessoas encontram a paz, momentos para aqui, falar com Deus e este santuário hoje, nós que no dia a dia estamos por aqui acolhendo e oportunizando para que as pessoas se sintam bem, bem acolhidas e no lugar de paz, presenciamos assim que as pessoas chegam aqui conduzidas pela fé e esta fé tem que ser assim, Respeitada em cada pessoa que aqui vem, porque a gente sabe que eles, eles vêm trazendo no coração toda a sua realidade e colocam aqui aos pés de Maria, nossa mãe, e temos certeza ela coloca tudo isso no coração do filho. É por Jesus que ela está aqui. E esse santuário, quando foi construído, a pedida de Nossa Senhora, que ele seja um lugar para adorar meu filho, e ele tem como símbolo na frente do santuário ali, o símbolo da Eucaristia. Porque nós sabemos aqui, né? Aqui a Eucaristia é a fonte de milagres. E é um lugar onde a gente tem toda a certeza que chegando aqui com humildade, simplicidade de coração, como a Nossa Senhora pede, a gente aqui encontra este tesouro, que é o Filho de Maria. Isso é um lugar de paz, de luz. E... Os momentos assim fortes aqui do santuário são as celebrações, as missas que acontecem às quartas-feiras, 19h30, sábados e domingos às 15h. Tem a oração do terço também, que é rezada diariamente, né? que é a oração simples, mas poderosa, e que temos certeza que mantém esta caminhada. Oração pedido por Nossa Senhora da Assunção. E os eventos maiores que acontecem no santuário, claro, é a Romaria, terceiro domingo de agosto, 16 de agosto, próximo agora que teremos a 27ª Romaria. Também 1 de maio, uma celebração muito bonita, especialmente que nasceu do coração do povo aqui, dos agricultores, que é a celebração de ação de graças pela colheita. E mais assim aos... A participação dos voluntários, catequistas. Aqui temos um grupo de adolescentes, que se reúne uh, domingo pela manhã. Iniciou agora um domingo por mês. Hoje até nós tínhamos encontro deles aqui. Um encontro assim que eles vêm assim, buscando essa vivência com Deus de uma maneira assim, alegre, dinâmica. É a participação também nossa dos voluntários, ajudando também nossos adolescentes, tem outro grupo dos sábados, que são as crianças, que a gente sempre, pela luz e as bênçãos de Nossa Senhora, estamos procurando ajudar aqui, voluntários, né, que fazem esse trabalho aqui no santuário.